Oi pessoal, eu sou a Camila e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de doce de leite vegano. É uma receita super fácil, simples, deliciosa e saudável. Então, para o doce de leite a gente vai utilizar o Vegan Delight, ele vai render uma lata litro 1,6 litros. O legal do Vegan Delight é que ele também é fonte de vitamina B12, de fibras, de proteína, de vitamina D vegana. Então a gente vai colocar ele aqui e vamos misturar com 1,6 litro e de água. Uma dica legal é utilizar um fouet para misturar o Vegan Delight. E agora a gente vai colocar 3 quartos de xícara de Carbolift. Ele vai substituir o açúcar e ele dá aquela caramelizada que dá o dourado do doce de leite. E também a gente vai colocar 1 quarto de xícara de Sweet Lift. só a gente misturar o Carbolift e o Sweet Lift com o Vegan Delight. E a gente vai colocar também um favo de baunilha. Quem não tiver uma fava e quiser colocar extrato de baunilha, também pode. Você vai abrir a baunilha na metade. E com o lado sem corte da faca, você pode até tirar esses pontinhos pretos que é a baunilha. E a gente vai colocar tanto esses pontinhos pretos, quanto o favo inteiro eu coloco e depois a gente pode retirar. Agora a gente vai levar essa mistura para o fogo. E quando ele reduzir a metade, a gente vai acrescentar meia colherinha de café de bicarbonato de sódio. O bicarbonato é o que vai deixar um pouco mais dourado o nosso doce de leite. Se tu gosta, ele é mais clarinho, não tem necessidade de colocar. Como vocês podem ver, ele já reduziu pela metade e já está mais douradinho. Se a gente vai adicionar meia colher de chá de bicarbonato de sódio, vocês vão ver que ele espuma bastante nesse momento, não se preocupe. Agora ele está quase no ponto. Mas antes de ele ficar mais na consistência de doce de leite, eu já vou retirar essa fava de baunilha. Então, como vocês podem ver, ele já tá é, no ponto. Se você gosta mais ele durinho, pode deixar ele um pouco mais. Eu gosto dele assim, um pouco mais cremoso. E quando ele esfriar, ele ainda vai endurecer um pouco. Agora que a gente já deu o ponto, a gente vai armazenar em um pote de vidro. E ele não precisa ir na geladeira. Essa é uma receita super versátil, você pode usar ela... Tanto no sorvete como uma calda, ou para misturar numa massa de sorvete, é, com frutas, ou tu pode comer assim também.